Para ah, dar mundo saúde, é um a de que você gostou de você? que eu estava a Bom. que você gostou de você? Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Como vai é a película? Que Eu. película? Eu. Bom! Wow, Uau, hobby emocionante, hobby great, minha. Até lá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu eu Tremendo. eu eu eu maior como educador, estimular muito a gente. riba é tem um direito a gente que tem, mas agora não passa um. E a parte de um, muitos que têm desabilidade, para nos estimular, nos ajudar também, para ajudar muito gente aqui, e não tentar não, por exemplo. Então é muito interessante, e me dá para vir com os outros, e eu vou simular. Muito E aqui na vida, junto com a minha Die en een zoon naar rinkong. Je vrouw, hoe bon, je vrouw in je pelicula? Hoppje, bon. Kijk je vrouw, hoe is staan meestal? Echt mijn maar zo heel emotionaal. Hoppje, ik zit ook een je pelicula, bon? Oh. Hobby, so so table, okay. U bent van de pelikaan, toch? Nee, ja, ja. ja, ja. <laughs> Dacht ik wel, ja. ja Oké, okay, goed. Um, wat vond u van de uh, film van Pelicaan? pelikaan? Ja, superleuk natuurlijk. Ja, ja, heel leuk. Wat ja. was ons de leukste van het, van het film? Wat ik erg leuk vond, de wisselingen van de ouders. Dat maakt het heel leuk uh, grappig tussendoor. Er was humor in, maar met een serieuze noot erin. Ja. Heel veel succes met jullie film. Ja, goed? Dankjewel. je wel, Maar ik vind het allemaal goed. Oké, ik zit er in 3 filmen op Passacaba. En dan we bij een best Hier bij de 4, hier bij de 5, en dan is er ook geen aangaan. een tour en participante film Ja, En ook en de, de grappige binnenhoofd dat, je het nou, en dat ja. jullie... Ja zeggen Ja. ja. ja, ja. rood. Oh, ja. Heel veel succes hè? Goed. Oké. Ehm je een film die is rebriante. Hope tremenda den dia nossa mostra claramente con esta hipoicos y conscientes de, de este plan con en la pero también nos muestra parte de desamento tão importante score que motje é back Hope que bom trabalho, eu bom Ok? bom, Como é? Bom! Como é o Dushi! vai bom Ok. bom? Bom, um, bonita, produção não deriva nível. Hoje bem a aqui tem qualidade. bem, tremendo produção. Naquem, onde me começar? Começar aí, vai bom? Como você é a película? A película é muito boa, muito bonita. Não se gosta de um gol. E o que você gosta muito? Duro, duro. Meja boa, é nada super. Existe duas com a película, bom? Super tremendo! Bom trabalho de você na parte também. Thank you. E fro? como vai? Bom. Oh. Oh. Oh. Corta oh. eh, a cocina. com com a película de Papacones? É película, é um sim, E mais? muito, de artista, na live, é artista, é artista. bom, espero claro que você tenha Obrigado, Nós vamos seguir vez que nosso anunciar, é ganador, yes. excited. Durante um, o vamos lá. vai para <tipos> Ok, e que todos funcionam aqui para Papacornes? Vai e minha pintura Nandine e Zeina Minha pintura a para Papacornes Está dando bem aqui? E nós temos que se entrega de bonita premio. Você para que a grossa que é shot possível. best taking Pintura. O é Papa Correia. Você Ok, vamos para o vamos para outro. É foi muito é? muito te alegria, não é? Eu vou aplauso para o mais. E E que se vai e você também faz um tremendo papel na corção para Boneiro também. Boneiro, Tures Poland, você está a um turno ganhador, mas damos é um grande aplauso. Dando o um grito, Paz, Telia, Brilhante! Oh, yes! They did it. Um papel na Tures em Tures você está...